Oi, oi, oi, oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa golinha aqui, ó. Golinha Natal, menino. Olha só que lindo que é. Vídeo passado a gente fez menina e hoje nós vamos fazer menino, né? Está aqui, né? viver da mãe!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 Povo, bora lá então. Vamos fazer o nosso colarinho natal menino. Bora lá então. Vai precisar de dois botãozinhos Rita, tá? Que a gente vai cortar esses pininhos aqui pra gente tá colando na nossa gravatinha. Mas se você não quiser colocar o botãozinho Rita, pode colocar outra coisa, tá? Ou botãozinho normal, um pedacinho de fita, tá? Pra gente, fita vermelha aqui, né? De cetim. Pra gente tá colocando na nossa estrelinha aqui. O vídeo passado a gente fez da menina, né? Ó. Tá? E a estrelinha, a joinha, que a gente vai colocar, tá? Também vai precisar de carneirinho, né? Pra gente tá colocando em volta, tá? Dois centímetros de largura, tá? Tá? A quantidade que você vai usar de caneirinho vai depender do tamanho da tua bolinha que você vai fazer, tá? Esse que é o filete do laço, você vai cortar uma vez, tá? Esse molde aqui da fivela eu tô usando um nylon, né? Um nylon aclopado, né? Que a gente vai colar aqui, até já vou colar. A gente vai colar um outro pra fazer a nossa fivela, né? Depois a gente vai cortar direitinho, tá? Tá? Já vou colar aqui. Então, esse aqui você vai cortar duas vezes, uma vez dobrado, né? Então, vai pra você o molde certinho, tá? Colamos. Ó, ficou bem durinho. Aí, agora aqui a gente vai dobrar aqui, tá? E vai... Cortar aqui. E aqui a mesma coisa, tá? Vai cobrar aqui, mesmo da outra. E vai cortar aqui. Assim. Aqui, o nosso laço, aqui eu já fiz, né? Aqui tem um molde, mas aqui eu já fiz. Aí, você vai passar aqui, ó, tá? Vai ficar assim, ok? Vai ficar assim, tá? Esse filete aqui, que você vai... passar uma costura nem daqui assim, tá? Então, aqui eu já fiz tá assim. O nosso laço verde duas vezes dobrado, a nossa gravata duas vezes dobrado, e aqui a nossa... O nosso colarinho duas vezes dobrado. Você vai usar também velcro, tá? Um parzinho de velcro. Então, é isso que a gente vai usar pra fazer a nossa gravatinha, tá? Nossa... nosso colarinho, aliás... Então, bora lá, vamos fazer. Então, vocês viram como que eu fiz isso aqui, né? Cortei quadradinho e coloquei aqui a fita meio, tá? Então, vamos preparar primeiro as gravatas, tá? Eu tô com a linha vermelha aqui e é essa mesmo que a gente vai usar, tá? tá então, vamos lá, vamos passar a costura por tudo. parar aqui e vamos virar agora vamos pegar aqui a nossa ao contrário aqui, tá? Vamos pegar aqui, fazer um anel, tá? Pegar a nossa fita e colocar aqui dentro assim reserva. Pegar a nossa gravata e vamos juntar aqui, passando uma costura aqui, tá? Pra ela não se mexer do lugar, eu vou colocar, porque seda é tremendo, né? Então, vamos colocar um alfinete. Bora lá! Que vamos virar a nossa peça. Ficou assim, tá? A gente não vai prespontar, mas se você quiser prespontar aí, você pode prespontar. Eu acho bonito ela assim, tá? Cheirinha. Agora... Vamos pegar aqui a nossa peça aqui, tá? Assim, ok? Que é o tamanho do meu Stark, tá? Gente, precisa isso que tá grandona, tá? Então, seis. E vamos passar o nosso canelinho ao redor aqui, tá? Se você já tem habilidade, você pode já ir... Passando, fazendo sanduíche aqui e passando tudo uma vez só, né? Eu vou passar uma por uma aqui, tá? aqui tá, gente, ó. Aqui você para e traz aqui a tua peça para cá, ó, tá? Ó, aqui para e ajeita a tua peça para cá. Tá? Pra dar certinho. e estamos contando, tá? Assim. Agora vamos pegar a outra e vamos colocar aqui, tá? Vamos pegar aqui aonde é e vamos colocar um alfinete. Vamos colocar um alfinete, vocês vão ouvir barulho de cachorro. Tá, gente. É que depois que roubaram a minha área e o meu Baroque, Baroque até voltou, até conseguimos recuperar, mas a área ainda não recuperamos. Então eu estou meio amedrontada de deixar ele sozinho. E eu trago pra capota de E. Vocês vão ouvir bagunça de cachorro, tá? Não reparem. Então, aqui, agora a gente vai vir passando aqui, tá? Bora lá. Paciência, tá, gente? Não precisa ter pressa. estamos fazendo de menina, de menina a gente já fez, vídeo passado, ficou lindo, né? São pedido da nossa aluna lá dos nossos grupos temático e online, né? Inclusive, será um presente para minhas queridas alunas lá do grupo. Em cada grupo será um presente para elas. Bom dia, Vou postar os moldes. e aqui a gente já vem Já vem fechando aqui, tá? Vamos fazer pique. Olha é bagunça, vocês estar aqui. Aqui embaixo também vamos fazer pique, tá, gente? Principalmente ali no meio. E aqui a gente vai virar, tá? Essa parte aqui que sobrou. virado aqui, a gente vai colocar essa parte aqui pra dentro, colocar embutido até a parte do carneirinho aqui, pra não sair mais pelo, assim, tá? E vamos três tá? Agora vamos pegar. Essa joinha aqui colocar aqui, tá? Vamos pegar o nosso, a ah, nossa gravata, gente, já ia esquecendo aqui, ó. Nossa gravata, a gente vai dar um acabamento nela aqui, tá? Vou colocar pra dentro aqui. Vamos pra dentro aqui, vai pegar bem no meio aqui ó, e aqui atrás a gente vai pegar ela, tá? Ó. Bem no meio aqui, tá? Aqui vão dar um ponto e aqui também para prender ela bem certinho no lugar que é para ela ficar, tá? Isso tudo antes de você pregar esse pingentinho, né? Como a gente esqueceu, a gente tá fazendo agora. Mas aqui a gente já vai fazer aqui, Tá? Bom. Aqui também pode ser com a cordinha maior Mas é que a gente ainda vai colocar os nossos botãozinho aqui, ó Pra enfeitar, por isso que a gente colocou pequeno, tá? Então, aqui, colocamos a nossa gravata, o nosso pingente Vamos colocar o nosso laço, Bem aqui no meio, tá? Ficou assim. Vamos colar agora os nossos botãozinho aqui. Como eu disse, corta aqui o um e agora com a pega a gente vai colar aqui, tá? E agora, é só colocar os nossos vélculos. Dica do velcro sempre coloca maior, tá? Sempre coloca grande, porque daí ele cabe em vários tamanhos de cachorro. Que cachorro mais, mais pescoçudo vai caber. Então, várias regulares é sempre boa, tá? Agora Então, gente, essa é grandona, porque é pro meu estar aqui, mas olha assim, como que ficou a nossa, nossa golinha. Essa aqui já é um tamanho 3, 3 e 4, né?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 As datas comemorativas, né? Então, aqui esse verde que você pode usar um verde mais escuro, né? Ficar mais tchan. Mas olha só, que chique que ficou a nossa peça. Então, você pode fazer com a gravata um pouco maior, um pouco menor. Aqui eu fiz uma gravata um pouco menor, ó. Ficou assim, aqui eu fiz uma gravata maiorzinha. Então, dá pra você brincar aí um monte. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu amei o resultado. Espero muito que vocês tenham gostado, Margarete. Espero que você goste dessa peça, tá bom? Então, eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, bora caprichar aí nas roupas pet. E nas datas comemorativas, arrasa dos modelitos, pessoal, tá bom? Então, beijinhos pra vocês que torcem por mim, né? E se Deus tá no negócio... Sucesso é garantido Até mais gente, eu amo muito vocês Beijos, até a próxima Fiquem com Deus, tchau